e seja bem-vindo ao canal Vidas Incríveis. Então vamos descobrir essa resposta agora! Se conhecer hoje em dia através do autoconhecimento está se tornando cada vez mais habitual na vida das pessoas. Como esse conhecimento pode te levar a um futuro melhor? Simples! Quando você se conhece, você sabe com quem você está lidando, quem é a pessoa que você está visualizando na sua frente. Se é uma pessoa boa ou ruim, depende apenas de você. Com esse conhecimento, você pode determinar quem você quer ser no futuro. Começando agora, presente. Você quer ser uma pessoa boa ou ruim, respeitado ou desrespeitado? Essas e outras perguntas só podem ser respondidas apenas por você. Tudo isso depende do caminho que você quer trilhar. E com o conhecimento à mão, Hoje em dia é possível obter conhecimento através de diversos sites, vídeos, livros e recursos, sejam eles online ou offline. Quanto mais você aprende sobre você, maior serão as suas chances de aprender a destacar os seus pontos fortes, suas qualidades, características mais marcantes que chamem a atenção das pessoas de uma maneira muito mais positiva. Nas redes sociais do canal Vidas Incríveis, você pode conferir algumas dicas que eu passo falando a respeito de se obter uma vida mais positiva, através de algumas reflexões. Sigam e curta o Vidas Incríveis no Face, no Instagram e no Twitter. Mas o que fazer com os pontos negativos, você deve estar se perguntando? Com os pontos negativos, você pode saber quais são as suas limitações, e com isso decidir se você quer continuar se limitando ou se você quer superar isso e transformar em algo que vai te libertar, te fortalecer, fazer com que isso não seja mais um problema da sua vida. Sei que há pontos negativos nos quais são muito difíceis de mudar, mas agora que você tem o conhecimento dos seus pontos negativos, você sabe quais são as suas limitações, até onde você consegue ir, o que você consegue enfrentar sem se machucar ou ter algum problema ruim na sua vida. Não há meios de como fugir de coisas ruins. Porém, vou dizer uma coisa que fica em segredo entre nós. Há um meio de amenizar isso. E eu mostro como conseguir isso no meu curso programa Alto Valor, que se encontra aqui no link abaixo. Além disso, há alguns outros vídeos no canal que eu mostro como lidar com determinadas situações e coisas negativas. Te ensino a transformar em algo positivo. Um pensamento que eu tenho é que podemos obter tudo de bom, basta querermos, de fato, e fazermos as ações necessárias para concretizar essa meta. Você quer concretizar o que há de bom na sua vida? Você está fazendo as ações necessárias para isso? Faça!